Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin que rompeu para cima aqui dessa região, desse triângulo que eu estava mostrando para vocês ontem, né? A gente rompeu aqui com o volume. A gente vai dar uma olhada aqui que a gente pode esperar aqui e uma estratégia que a gente poderia adotar aqui agora para o Bitcoin nessa situação. Vamos olhar rapidamente também aqui a SP500, pessoal, que está subindo bem, mas está numa região de resistência. Vou olhar aqui para o último indicador de sentimento, o que, que a gente pode aqui, uh, né? O que, que a gente tem que analisar aqui agora para tomar a decisão para aquele lado aqui né, entrar para o Bitcoin e também eu comentar aqui sobre a Block, uh, Block Capital, essa ferramenta aqui que está mostrando para a gente alguns pontos interessantes, como a gente foi buscar aqui a liquidez, né, buscou bastante liquidez aqui em cima pessoal e nesse momento aqui a gente tem liquidez abaixo, então vamos dar uma olhadinha rápida em tudo isso. vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin vamos dar uma olhada aqui que tá acontecendo deixa um like aí não se esqueçam para apoiar aqui o canal e se você não tá participando aí do telegram deixa o link aqui abaixo para vocês lembrando aí que parece que no Brasil o telegram foi bloqueado aí né tá sendo bloqueado pelo pelos excelentíssimos ministros aí do STF pessoal muito bacana é, mas pessoal pelo que me falaram aí tá não sei se é verdade tem algumas formas de você usar aí um Proxy tá dá uma pesquisadinha no Google aí, que tem formas de você usar o Telegram também tá não é a forma correta porque tá proibido mas tem aí formas de você acessar tá a comunidade está rolando no telegram tá tem mais de 10, 11 mil pessoas lá no telegram Então participe se você puder então pessoal vamos dar uma olhada aqui do Bitcoin com esse volume aqui rompimento dessa região importante né Eu comentei para vocês ontem que esse pivô aqui seria importante para o Bitcoin Fizemos esse pivô, pessoal, e estamos mantendo o suporte aqui nessas regiões aqui, acima dos 441.600 dólares, né? Então, galera, o que é interessante agora, em termos de análise técnica, o que a gente pode ver, tá? É, vamos acompanhar aqui agora o seguinte, a gente esse, esse volume, né? Interessante. Ah, até puxar o gráfico de 4 horas aqui, que é... Acho estão no 4 horas, na verdade, tá? Uma hora, vamos puxar por uma hora para poder dar um pouco mais de detalhe, ó. Rompemos, galera, tá? Então, é o seguinte... Uh, aqui ó aqui que tal tá esse volume interessante essa região então galera é seguinte ó para poder aqui buscar a entrada tá em termos de análise técnica a gente vai olhar o seguinte aqui agora né? essa região aqui né tivemos também uma bastante criação de shorts aqui agora vou comentar para vocês tá então de puxar aqui é desse dessa pernada todo Bitcoin vamos puxar aqui um Fibonacci e vamos acompanhar esses níveis aqui agora tá só que lembre-se aqui que a uh, com certeza tem um pessoal aqui que acabou né uh, shortando nessa região, não foi liquidado ainda então pode ser que eu precise dê mais uma pincelada aqui em cima tá é, mas para poder se posicionar aqui Bitcoin fazer longa eu diria que essas regiões aqui até a região dos 41.200 dólares a gente poderia ficar de olho né inclusive é né, um reteste dessa dessa linha aqui na né, nossa linha do que eu mostrei para vocês ontem aqui no, no vídeo tá uma linha que é bem antiga do Bitcoin tá que a gente tem dificuldade de se manter acima então a gente poderia tentar aqui se a gente transformar isso aqui um suporte pode ser interessante tá é, então essas regiões de Fibonacci aqui, pro Bitcoin, tá? pode ser interessante, com um stop, pessoal, botaria stop aqui nessa região próxima aqui dos 40 mil dólares, tá? Então, se a gente perder aqui os 40 mil dólares, pode ficar um pouquinho complicado a gente testar aqui de novo os 39, né, ir para baixo aqui. E eu falei para vocês ontem, inclusive, que essa região dos 39 é uma região que a gente tem um bom suporte também, tá? É... Mas, enfim, galera, então, agora aqui, na minha opinião, é olhar essas regiões mais para baixo, né? para ver se a gente poderia aqui talvez fazer uma entrada para o Bitcoin se o sentimento aqui melhorar, tá? Então falando nisso, galera, ó, a gente vai dar uma olhada aqui nisso. Aqui agora nesse momento a gente está vendo o long short da uma subida, a gente baixou abaixo de um aqui, isso aqui é muito bom, né? Com esse rompimento confirmado aqui pelos indicador de sentimento, a gente teve então o long short ratio aqui caindo, tá? Com o open subindo, né Então isso aqui foi um rompimento bem confirmado aqui, bem interessante mesmo. Tá? E agora nessa região aqui que a gente tá, pessoal, a gente tá com mais suporte aqui, tá? Mais, mais ordens de, de, de compra aqui nesse momento, tá? Uh, levemente alterando aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E uh, o que a gente tem que acompanhar aqui agora é o seguinte, ó, nessa região, o que vai acontecer, pessoal, tá? A gente vai, na minha opinião a gente vai dar uma lateralizada aqui, tá? Nessa região que a gente tá, voltando aqui para o gráfico um pouco mais limpo, tá? A gente vai dar uma lateralizada nessa região aqui, pessoal, a minha expectativa aí, tá? Porque final de semana não acontece muita coisa a gente tem aí o mercado aí, SP 500 parado enfim tá? então acho que na minha opinião o Bitcoin pode ficar aqui um pouco uh, lateralizando nessa região e a gente vai ter que acompanhar como vai como vai se comportar aqui o open interest tá o open interest a gente vai ter uma subida aqui e para que lado aqui os traders estão mais indo que nesse momento a gente tem o open interest aqui dando uma diminuída com o long short wedge aqui subindo tá então parece que o pessoal aqui dos shorts estão saindo suas posições mas se o open interest começar a subir, pessoal, a gente vê aqui uma, né, uma tendência aqui do long short ratio continuar subindo, a gente pode ter aqui, na verdade, o preço voltando aqui a corrigir, tá? Então, fiquem atento nisso aqui agora, tá? Então, muito importante. Ó, essa região que a gente buscou aqui, na região dos 42 mil dólares, 42 .300, a gente teve bastante liquidação aqui dos shorts, tá? vou comentar para vocês um pouco mais sobre as liquidações aí que a gente teve. Uh, na né, busca de liquidez do Bitcoin Agora aqui, aonde a gente está, a gente vai ter que acompanhar né, Para onde a gente vai botar aqui mais liquidez né, no, no curto prazo, pelo menos tá? Então se a gente vê o Open interest voltando a subir tá, A gente vai ver que vai dependendo do long short ratio A gente vai poder tomar aqui um pouco mais de, de decisão Se o Bitcoin tem, con tem condições de continuar subindo aqui tá? Então a coisa está parecendo boa Mas na minha opinião, aí tem que ter paciência agora aqui nesse momento Para a gente avaliar se o Bitcoin vai né, conseguir né, manter essa, essa, essa, essa, essa tendência que ele está fazendo aqui agora, tá? O rompimento foi muito bom. Eu mostrei para vocês ontem também que a gente tem alvos interessantes aqui para esse rompimento, a galera. Então, estou acompanhando aqui. Puxar o gráfico quatro horas. Falei para vocês ontem também sobre isso. Vale a pena ficar atento aí. Estou acompanhando. Seria é isso aqui, ó. Tá? Então, esses alvos aqui para o Bitcoin. Considerando dessa dessa subida, que a gente pode até considerar aqui de baixo, tá? Tá, tá um pouquinho complicado esse gráfico. Então, vamos olhar aqui, de, de aqui essa região. A gente poderia ter aqui o primeiro alvo nessa casa aqui dos 43.200, tá? E a gente pode ter então o segundo alvo aqui próximo aí dos 44, 45 mil dólares. Tá? Até ontem botei, na verdade, é a região aqui de baixo, tá? Então o poderia buscar aqui sim os 45, é, Nesse, nesse pivô que então, tá aqui, tá muito. O gráfico tá muito feio aqui tá galera não tá muito compli... não tá muito bom mas esse rompimento dessa região aqui é interessante né mas para mim é que agora a gente vai dar uma, uma lateralizada aí tá acredito que isso vai acontecer e dependendo como a gente vai ver aqui os indicadores de sentimento se a gente vê de novo o open interest subindo galera aqui nessa região tá lateralização com o long short subir e se, long... se o long short do continuar subindo a gente vai ver na minha opinião aí o Bitcoin fazendo até um né voltando aqui a corrigir forte tá se o long short cair, pessoal, com o Open subindo, a gente pode ver o Bitcoin aí subindo mais, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aí agora, é o que eu estou acompanhando, tá? para poder aqui definir para onde a gente pode buscar entrada. Pode ser que a gente não tenha nem essa correção aqui também, tá? Então, tem que ficar de olho. A, essa correção pode não vir aqui para o Bitcoin, né? mas para poder buscar aqui entradas de... para long aqui, pessoal, tá pelo menos aqui, 032 tem que ficar de olho, tá? Para mim seria pelo menos isso aqui, ó. Essa região dos 41.500 até os, aqui os 41.200 dólares. Seria interessante aqui se o Bitcoin vier aqui, tá? Com liquidação de longs também, tá? A gente pode tentar aqui buscar a uh, entrada nessa região aqui de longs, tá? Só que é importante lembrar para vocês também que agora, pessoal. A gente pegou a liquidez acima, né? Eu mostrei para vocês ontem a gente tinha liquidez aqui acima. E olha só, nosso perfil aqui mostra que a gente tem agora, nesse momento... Muito mais liquidez abaixo, tá? Então a gente tem aqui as ferramentas da Reblock, que ela, ela é muito boa, tá? Mas obviamente ela sozinha não vai é, né, nos, nos confirmar nada aí, tá? Só um, um ponto de atenção pra gente: que nesse momento aqui a gente pegou liquidez, nessas regiões que tinha muito aqui, ó, pools de liquidação muito grandes, tá? Não tem tanta liquidez acima, não. A gente tem aqui até a região dos 43 mil dólares aqui, por exemplo. Tá, então, quem quiser shortar, por exemplo, o Bitcoin, tem que botar, na minha opinião, aí, stop acima aí dos, dos 43, tá? Eu acho que aqui a gente poderia, uh, se o, o sentimento dá uma melhorada, aqui, a gente pode pegar essa liquidez aqui em cima. Tá? Então, é isso que tem que ficar de olho. Se, né, se a coisa der uma, der uma... Se a gente vê que tem a oportunidade de shortar, na minha opinião, é botar o um stop acima dos 43, tá? E uh, se o Bitcoin corrigir, pessoal, a gente tem bastante liquidação aí para a região dos 39 mil dólares, tá? que é um suporte muito forte, e isso aqui, poderia, a gente poderia buscar essa liquidação que está, o delta aqui, bem grande. A gente está ainda nessa lateralização. Tá bom, pessoal? Tome bastante cuidado aí. Uh, aqui em termos de ordem, a gente tem mais ordem para o Bitcoin que A gente está tendo pelo menos mais ordem aqui nessa região uh, abaixo, aqui o Trendlight mostrando, tá? Então, tem suportes interessantes que eu estou aqui de olho nesse momento, tá? Até a região aqui dos uh, essa região 41.300, tá? até a região dos 41.000 dólares a gente tem suportes aqui, né? que Estão entrando, saindo aqui, está um pouco um pouco... Uh, é variado aqui tá mas é bom acompanhar esse suporte também tá bom e galera o que mais importante acompanhar como vai ser aí como como vai se desenrolar des des des aí nessa guerra né porque é uh, isso aqui para mim é bem importante vai parece que vocês vão fazer aqui uma uma uma uma call aqui uma ligação entre o Zelensky aqui e o Putin tá então se sair aí um, uma negociação de paz né a coisa pode ficar bem interessante para o mercado você pode dar um boom aí para o mercado um otimismo tá e a sp aqui está indo muito bem, tá? Só para finalizar o vídeo para vocês, mostrar que esse sp que tá está... É, rompeu aqui, tá? A é linha, linha até que é importante, rompeu para cima essa, essa, essa, essa linha aqui agora. Tá, galera? Então, só que assim, a gente está numa uma região que também é de resistência, né? Que a gente pode ver. É uma região também que tem bastante resistência. Inclusive, aqui se a gente puxar a Fibonacci dessa, desse topo, tá? E aqui esse fundo a gente pode ver que essa região aqui, 50% de atração Fibonacci, tá bem... é uma região forte que a gente está tendo resistência nesse momento, tá bom? E a gente está com RSI aqui também no 4 horas, a gente pode ver também que está su super, uh, né, sobre, vendi uh, sobre comprado aqui, pessoal, tá? Então tem que ficar de olho. Uh, então, se a gente tiver aqui uma correção aí do, do da SP500, que não me surpreenderia, tá? Uh, na abertura aí, na, quando tiver no domingo à noite, a gente pode acompanhar como vai ser abertura da Mini futuros tá Acompanhe de perto e no curto prazo uh, aqui agora também acompanhe no Bitcoin como vai ser como vai acompanhar os jogadores de sentimento tá é muito importante acompanhar aqui na minha opinião como vai se comportar o Open interest long short ways tá? para a gente confirmar se, se a gente pode de fato assim pegar essa liquidez aqui embaixo tá tá aqui no bloco mostrando ou não tá então para mim a região dos 39 aqui é um suporte que é uma região que a gente poderia voltar a, a, né, o preço voltar nessa região aqui antes de tomar aí né de, de, de fazer um rompimento aí de tendência né realmente romper aí a romper começar a pegar um volume forte para a gente até ter, ter força aí para testar lá os 45 tá então fiquem aí de olho eu tô aqui agora acompanhando essa ferramenta aí tá E é isso galera só para dizer para vocês que eu tô aqui se eu tiver alguma coisa novidade para vocês aí eu aviso no grupo telegram participem aqui abaixo Estou tá? tô me sentindo já aqui um pouco mais mais animado, melhor, o dia foi muito bom aí, tô animadaço, tá? Vai ser semana que vem, tô com força total para continuar as análises aí diariamente e as lives também, tá bom? Então se você gostou aí, deixa aquele like para apoiar e a gente se vê aí amanhã, tá? Nem que seja pelo celular aí, eu faço um update para vocês. Um abraço, galera. Valeu.